As vantagens do curso superior sequencial além de ser um curso com duração rápida, ele te possibilita ingressar em alguns concursos públicos, aqueles que exigem certificado de formação superior. São inúmeras as vantagens de fazer o curso superior sequencial. Vai perder a sua oportunidade? Venha logo para o aprendiz. <risos>